A experiência Exatamente. que eu tenho com o propagandista é quando você está ali, né, esperando pra entrar na sala do médico, né, ou na clínica, no hospital, e aí tem aquele cara que fura a fila. Aquele cara, aquele <risos> cara que dá pastinha, né? É, ele ninguém tá gosta ali, muito dele. Ele pega, fura a fila ali, ele não é um ser muito querido, no, não. Né? Nos olhos do, do, do paciente é assim, né? É, Entra certeza. lá e a gente não sabe o que, que eles conversam lá dentro, se eles falam de remédio, assim. Pra quem que o propagandista realmente vende. O que eu sei que a indústria farmacêutica tem vários setores, né? Do cara que, né? Das empresas que fazem os remédios, dos pesquisadores, enfim. E você foi pra área do propagandista, assim. Exatamente. A experiência que eu tenho com propagandista é quando você está ali, né? Esperando pra entrar na sala do médico, né? Ou na clínica, ou no hospital. E aí, tem aquele cara que fura a fila. Aquele cara, aquele cara que dá pastinha, né? É, ele ninguém tá gosta ali, muito dele. Ele pega, fura a fila ali. Ele não lá, é um ser muito querido, nos, não. Né? Nos olhos do, do, do paciente é assim, né? É, é Entra lá e a gente não sabe o que, é que eles conversam lá dentro, se eles falam de remédio, assim. Pra quem que o propagandista realmente vende né, é nessa indústria? Interessante. Jogo, olha só. É, realmente há um desconhecimento né? e é importante a gente conhecer a relevância da atuação do propagandista, a importância social desse profissional e por que, que ele tem que ser tão capacitado assim né? porque o propagandista ele tem o desafio, a responsabilidade de representar um laboratório que tem atuação nacional e muitas vezes até multinacional então ele tem que estar tá capacitado Uh, adequadamente para saber falar sobre o medicamento, trazer informações novas, educação continuada. Imagina o que, que é você levar informação para a classe médica, que é uma classe extremamente exigente, porque é, eles são formados mesmo para poder né, levar saúde para os pacientes e os propagandistas têm que estar tá capacitados, devidamente uh, munidos aí de informações científicas para poder levar esse conhecimento para os médicos. Então, o que o propagandista faz dentro do consultório, a maioria das vezes são visitas rápidas, porque a vida e a rotina do médico é muito corrida e o propagandista precisa acompanhar isso. Então, é, o propagandista, ele chega ali dentro e ele vai falar sobre as especificidades do medicamento. Então, é, falando de marketing, nós temos lá os quatro P's do marketing. Toda marca, né? Coca-Cola, é, qualquer dilete, qualquer marca... marca. A Bitmark, a Navor Social, ela precisa comunicar ao consumidor a existência do produto dela. Então tem o preço, a praça, a promoção, o produto e a promoção. O propagandista é o ser que cuida de levar a informação, a propaganda pro médico, porque nesse setor não funcionaria TV, rádio, não é um canal interessante para a indústria farmacêutica, porque o público-alvo dela é o médico. Então, acima de tudo, os laboratórios éticos... Respeitam a prescrição médica e a decisão desse profissional em relação ele a qual. Ele vai ali apresentar, ele chega assim: olha, eu quero apresentar esse medicamento para é, dar ali para o médico uma, uma boa orientação, porque o médico orienta Exatamente. o paciente, né? Ele, Exatamente. E, e assim, tem remédios de várias marcas. Isso. Então, ele vai ali para educar, digamos assim? De fato, é para educar, é para trazer informação não que o médico não saiba mas o médico ele precisa ser atualizado, então ele formou para entender muito das patologias das doenças, uhum. quem entende mesmo do medicamento são os laboratórios e quem os representa, uhum. são os propagandistas então o médico ele vai ter ali várias opções terapêuticas, ou seja ele vai ter várias oportunidades de usar o medicamento A, B ou C dependendo do perfil do paciente então, mesmo que seja a mesma doença, a mesma patologia vamos imaginar, inflamação né? Uma criança pode ter uma inflamação, sofrer um processo inflamatório, um adulto, um, um, uma mulher, um, um idoso, enfim, são vários perfis diferentes. Qual o melhor medicamento utilizar para cada um desses casos? Então quem vai ajudar o médico nessa escolha é o propagandista, que é aquele profissional realmente diferenciado e que faz um trabalho sério e que também procura se preparar e se, se atualizar adequadamente.